Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil né gente, olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa terra, gente, olha a fachada que diferenciada gente, olha só esses, essas vigas balanceadas, todas elas com aqueles nichos ali para colocar LED, essa fachada aqui de noite vai ficar... Fantástica, linda. A casa está sendo totalmente mobiliada e decorada, inclusive já está pronta. A maioria das partes eu vou te mostrar. Ela é aqui no condomínio Celebration em Xangri-Lá, condomínio de altíssimo luxo a 500 metros do mar. O terreno dela tem 400 metros quadrados. A casa tem 212 metros de área construída. São quatro suítes mobiliada e decorada. E o valor dela é 3 milhões e 600 mil reais. Estuda-se proposta parcelamento. E com certeza estuda-se imóvel de menor valor aqui na praia. Vamos lá então, gente. Olha aqui o detalhe da fachada. Olha que linda essa fachada, meus caros. Concreto aparente já é moda, contemporâneo. E olha os detalhes, gente. Aqui um ripado que abre a suíte. Ali uma porta da suíte principal que vem para a rua, para o jardim aqui na frente, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. E olha só, antes de nós entrar, deixa eu te mostrar um detalhe. Olha aqui, gente, essas dormentes. Chamos de dormentes, né? Mas olha só aqui, gente. Ó, suspensa. Olha que lindo isso aqui. Cheio de pedrinha branca aqui. Maravilhoso, né? Olha o detalhe do granito fazendo toda a volta aqui. O um detalhe da casa, gente. A primeira impressão que fica. Então a casa já me impressionou com os detalhes na entrada já, gente. Vamos conhecer ela, então? Vamos lá? Então vamos lá. Então conhecer a casa que pode ser a sua casa, né, meus caros? Seja bem-vindo, então... E bem-vinda a mais um vídeo de uma casa térrea maravilhosa de condomínio de luxo. Gente, olha que planta maravilhosa! Toda a casa aqui, área social. Toda a casa para a esquerda, área privativa. Sala de estar, sala de jantar, espaço gourmet, cozinha, piscina e lago. Toda ela nesse lado e os dormitórios do outro lado. Olha que maravilhoso, pé direito alto. Aquelas venezianas abrem automaticamente. Aqui a gente tem grandes janelas, gente. É uma porta-janela. Olha só, vai do chão até em cima. PVC preto para dar o charme na casa. Lareira a lenha revestida com São Gabriel preto. Toda, toda parte aqui, né? Aqui tem mais, gente. É um aparador, ó, para você colocar aqui umas decorações, né? Fica a seu critério. Olha que lindo, então, o living da casa, gente. Living espaçoso, tapete maravilhoso, sofazinho novo, quadro. Ali a gente tem um aparador, dois vasos, espera para condicionado split. Tem dois aqui, para colocar dois aqui. De 24 já é suficiente. Então, aqui é o living da casa. Aqui a gente tem mais um armáriozinho, gente, ó. Mais uma gaveta aqui. Casa nova, nunca habitada, lembrando. Olha o detalhe aqui, gente, ó. MDF, dando um charme na casa. E essa cozinha aqui no centro, olha que lindo isso aqui, gente. Aquele espelhão lá, gente, olha que legal. Olha que legal, ele misturou aqui o estilo então industrial com o estilo residencial, colocando alguns armários de metalon de aço ali, gente, ó. E aqui é cristaleira, olha só. Pé direito alto, uma plantinha que deu uma quebrada, o verde, né? Cristaleira maravilhosa aqui. Uh, deixa eu te mostrar, gente, aqui. Olha só, aqui é a cozinha e mais uma salinha aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui de perto, olha só Aqui a gente tem mais um espaço Foi colocar as taças, né? Daria pra colocar os vinhos aqui, fazer uma adega aqui Porque já tem a cristaleira lá Mas foi colocado as taças aqui Então fica a critério do proprietário Aqui a gente tem um espelhão maravilhoso Que reflete, então, a nossa mesa de jantar aqui atrás Olha só que linda essa mesa de jantar, gente São oito lugares Maravilhosas essas cadeiras, gente, ó Muita gente está se usando, as cadeiras até são mais decorativas que funcional, né? Aqui no canto a gente tem uma segunda sala, é o pessoal do churrasco, então, né? Tá sentado aqui, tomando aquela cervejinha gostosa, enquanto o churrasco vai ficando pronto. Aqui a gente tem uma ilha também, bem espaçosa, São Gabriel Preto, fogão cooktop aqui. Aqui a gente tem vários armários aqui, gente, ó, para você... Ó, não economizar, você pode trazer todas as suas ferramentas para aquele churrasco maravilhoso. Olha as gavetas aqui, gente, ó. Mais armários aqui também. Ó, mais armários. Olha a vista de quem está fazendo churrasco, meu caro. Piscina e lago, maravilhoso. E essa churrasqueira então, gente, ó, espaço para colocar aqui a chapa a gás. Tem ali a parte elétrica, a parte do gás tá ali. Aqui então, espaço para colocar uma churrasqueira elétrica também, se quiser. Aqui embaixo, espaço para colocar o carvão, a lenha, né? Uh, vamos voltar aqui a cozinha. Aqui, toda ela de São Gabriel Preto. Aqui a gente tem uma torneira monocomando, estilo cantor casual. Que músicas querem que eu cante? Se não falar, né? Então, próximo vídeo eu canto. <risos> é, quem sabe? Eu canto, né? Só eu falar. Aqui, gente, ó, então, mais armários aqui em cima, espelhado. Olha que lindo isso aqui! É um, é um espelho, ele é tem um nome certo aqui, agora o mais escuro, assim, né? Esqueci o nome agora dele. Aqui a gente tem um espaço aqui, gente, ó Diferente aqui, nem sei por que que é isso aqui Ah, aqui deve ser um espaço, então, pra colocar uh, Aqui tem um uma, uma MDF, um espaço pra colocar talvez uma cervejeira aqui Aqui uma gaveta, mais gavetas, geladeira novinha Nunca foi usada a Área de serviço aqui do lado Ó, aqui com o armário, a portinha aqui, gente, ó O junker tá ali, o gás tá aqui mais espaço você é guardar as coisas aqui. Essa é a sala de jogar que eu falo, né? Joga tudo aí que tá bom. <risos> Armários aqui também. E então, meu cara, eu quero te mostrar então a vista que a casa tem. Aqui na parte de trás, agora, olha, tem aqui pé direito alto, ó. Olha que maravilhoso. A casa é bem iluminada, gente. Piscina, tá, gente? Aqui com motor. A piscina, ela tem espera para aquecimento, tá? Aqui tem vista para o lago. Condomínio Celebration. Tem um laguinho aqui atrás, ó. Esse laguinho não é muito grande, mas ele tem um detalhe importante. Tipo, os peixes vai ser só seu e dos vizinhos aqui do lado, ó. Então você tem duas casas desse lado, mais duas ali. E o lago são para quatro pessoas praticamente, quatro famílias, né? Então você pode estar tá pescando seus peixes sem enganchar no anzol dos vizinhos. <risos> que são poucos, né? Olha só que detalhe bacana, ó. Aqui a gente tem uma portinha. E essa portinha... É o banheiro aqui da piscina, gente, ó, banheiro auxiliar, banheiro de primeiro socorro da piscina, <risos> ó, e aqui tem um detalhe na fachada, gente, ó, são três aberturas, uma, duas, três, três suítes, sai para fora da casa, no pátio, e a principal sai para frente, todas as suítes com, então, porta janela sacada aqui gente o revestimento de pedra ferro meu caro isso aqui dá uma trabalheira isso aqui é arte é arte isso aqui gente não é obra tem que recortar todas as pedras encaixar uma na outra que uma sobressaia sobre a outra então então isso aqui é com certeza uma obra de arte para colocar só para ter uma ideia só para colocar essa parede aqui só essa parede aqui só de mão de obra em torno de três mil reais só para ter uma ideia tá só para ter uma ideia e o valor metro quadrado dessas pedras ferro gira em torno de 250 reais um metro então o cara gastou aqui tranquilamente cinco mil reais só nesse cantinho aqui mais na frente da casa do lado onde tem mas fala comigo a verdade que casa maravilhosa né que planta excelente né deixa eu te apresentar agora os dormitórios dela onde você vai descansar vem comigo então vamos lá Olha só gente, é o janelão ali maravilhoso, né? Olha só, ó, acabei de acessar então aqui. A porta aqui, bem na frente, é o nosso lavabo. Aqui tem um lavabinho, São Gabriel Preto. Vamos para a direita. Ó, aqui a gente tem então a primeira suíte, tá gente? É uma suíte de casal, cama de casal, porta janela tá ali, sai pro quarto, tá? Aqui é o banheiro dela, deixa eu te mostrar. Ó, bem pronto, já com Uh, a parte aqui do vidro, né, o chuveiro a gás, chuveiro bem bonito até. aqui tem um detalhe gente ó, as televisões da casa já estão aqui, vão estão sendo preparadas para você, tá bom? só você vir então e usufruir da casa, gente ó. olha a vista que tem aqui. aqui ó, a cabeceira dessa suíte, gente ó, ela é estofada, tá? aqui MDF e aqui um ripado também. De MDF Aqui o guarda-roupa, gente, ó Tem dois, quatro, tem cinco portas Olha que espaço isso aqui, meu cara Cinco portas, ó Bastante espaço aqui Mais outra aqui, outra lá e mais duas aqui Essa é a primeira suíte Deixa eu te mostrar aqui as outras, gente, ó Essa suíte aqui, deixei a porta fechada Porque eu abri aqui a porta-chanela dela Só para você ver Só vou encostar aqui para não bater Tem um ventinho aqui Aqui o banheiro dela Olha que legal, gente, um banheiro diferente, ó, com nicho, um azulejo 3D, bacana, né? Olha só, então tá aberta a porta-janela aqui, é uma cama de casal, cabeceira em MDF, guarda-roupa duas portas e aqui sai pro pátio, gente, ó. Olha que legal, tem até uma pingadeirinha aqui, também, olha o detalhe, gente, ó, até lift em granito na volta aqui da soleira aqui, né, da pingadeira aqui, gente. Olha, olha o muro, gente, é um muro. Para ficar privativo aqui, os quartos para não acessar a vista do vizinho e até o muro foi feito reboco com casca, repartidinho, bem bonitinho aqui. E do lado aqui, para não perder aquela privacidade, o ar que vem da praia, que o mar tá lá, todo carpo aqui, gente. Isso aqui vai crescer, vai deixar bem privativo essa parte aqui. É tu vai, televisão, guarda-roupa, duas portas Ó, bastante espaço aqui. Desculpa por falar demais, tá bom, gente? Mas eu quero te mostrar todos os detalhes da casa. Cabeceira MDF, beleza? E agora vamos acessar, então, a terceira suíte. São quatro suítes privativas, independentes. Não tem suíte americana ou demi-suíte, né? Não tem. E aqui, então, meu caro, então, a nossa terceira suíte. Bem-vindo, então. à terceira suíte. O banheirinho também bem bonito, diferente. Todos os banheiros são... Diferente um do outro, gente, ó Olha o azulejo lá, já é diferente, ó Imita um nero marquina, né? Imita um granito Ali também nicho já Aqui também, gente, ó Meio que padrão aqui de porcelana Granito cinza, corumbá ali Aqui então, gente, vamos lá Cama de casal Aqui o guarda-roupa é três portas É maior Olha, bastante espaço Casa bem projetada, bem espaçosa Um quadro aqui Aqui atrás de mim tem espaço para televisão já Porta-janela para a rua, espaço para televisão. E esse quarto aqui tem aqui atrás, gente, ó, uma, um home office, uma banquetinha. Até com armáriozinho aqui também, ó, para você estar tá guardando as suas coisas aqui. Bacana, né? Agora sim, vamos acessar a suíte principal. A maior suíte que é essa daqui. Seja bem-vindo à sua suíte. Seja bem-vinda, minha senhora, à sua suíte. Minha jovem, à sua suíte. Meu senhor... Meu querido amigo, tá espectador, aí está o presente da sua mulher? O aniversário dela tá chegando? A sugestão tá aí, ó. Banheiro prontinho, já com box. Olha que diferente lá, gente, ó. Ó, deixa eu te mostrar. Olha só, os diferente. Parece parece bolachinha, mas não é, tá? <risos> Cara, não dá nem para ver em mina da pedra aqui. Olha que legal isso aqui. Maravilhoso, um nicho aqui de São Gabriel, né? de granito e esse é o banheiro da suíte principal e aqui gente ó olha que legal acabei de acessar aqui então a suíte principal aqui a gente já tem um assim uma penteadeira aqui espaço para televisão ar-condicionado vai ali tem espera aqui rebaixamento em gesso cortineiro no gesso que tem a cortina essa porta aqui gente acessa para a rua eu já vou te mostrar cama de casal cabeceira Olha que legal aqui, ali, gente, dá um charme Aqueles... Aquelas luminárias Olha que legal, vamos ver de perto Diferente, né? Olha que louco isso aqui, gente Ali aqui E aqui também, bacana, né? Bem diferente, olha a luz que ele faz aqui Muito legal Ali a gente tem um home office Do lado da cama, dá pra trabalhar dormindo Ou dormir trabalhando, não sei <risos> né? Aqui a gente tem Um guarda-roupa, três portas Maravilhoso, olha só Bastante espaço aqui, meu caro. E agora sim, a gente eu vou terminar o vídeo. Então, na fachada da casa, saindo aqui pela porta da sua suíte, você me dá licença? Vou abrir aqui. Então, olha só que maravilhoso, gente. Sai aqui de novo na fachada da casa. Então, meus caros, essa linda casa está à venda. Pode ser sua. O proprietário ele facilita pagamento. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Cara, um inscrito a mais faz muita diferença para continuar melhorando os vídeos, produzindo mais vídeos, né? E se você gostou, quer ver essa casa, marca um de nossos corretores ou comigo mesmo, que eu te mostro essa casa maravilhosa que está vendo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, prospere seus sonhos em 2022. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!